Ah, esse é o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nesta edição. Tragédias em canteiro de obras. Saiba quais os cuidados que as empresas e os trabalhadores devem adotar para evitar. Todas as empresas, sejam ela pública, privada, onde tenha empregado registrado em carteira assinada, a empresa já é obrigada a implantar essas medidas protetivas. No estúdio, você vai saber mais sobre direitos humanos, com o Procurador do Trabalho e professor da PUC de Campinas, Silvio Beltramelli Neto. E ainda tem os destaques do Giro da Semana e o quadro Decisão. É agora no Trabalho em Revista. A gente sabe que o trabalho na construção civil demanda muito esforço. Mas não é só isso. Todos têm que ter cuidados redobrados em função das várias situações perigosas. Saiba mais na matéria. Na batida de um martelo, no manuseio de um guindaste e em muitas outras situações, em um canteiro de obras, o perigo sempre acompanha o serviço. A regra, então, é estar protegido.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 Quando a gente localiza questões irregulares nessa seara, a gente atua com um pouco mais de rigor. Uma empresa terá que pagar horas extras ao motorista de ônibus pelo tempo gasto para fechar o caixa. Veja os detalhes dessa decisão com a Sinara Álvares. O motorista de transporte coletivo de Cuiabá ganhou na Justiça do Trabalho o direito de receber horas extras pelo tempo que gastava no serviço antes e depois das viagens. Esse período era usado pela empresa para fechar o caixa, mas não era registrado nas folhas de frequência. O funcionário comprovou que chegava em média 15 minutos antes de começar o trabalho como motorista. Ele também ficava cerca de 20 minutos a mais depois de bater o ponto de saída. Testemunhas foram ouvidas e confirmaram que isso era uma prática comum da empresa. A juíza Bruna Bajo, da 8ª Vara do Trabalho de Cuiabá, condenou a empresa de transporte coletivo a pagar o horário excedente com horas extras. Condenou também ao pagamento dos reflexos nas férias, 13º salário, descanso remunerado e o FGTS. Veja agora os principais fatos da Justiça do Trabalho em Mato Grosso no Giro da Semana. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso doou 20 computadores para escolas, creches e comunidades ribeirinhas do município de Barão de Melgaço. A entrega foi feita durante o projeto Ribeirinho Cidadão. O evento é desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado e o Tribunal de Justiça e conta com a parceria da Justiça do Trabalho. Até o fim do mês, serão realizadas ações de cidadania para a população que vive às margens dos rios da região pantaneira. O Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica já está em funcionamento no Fórum Trabalhista de Várzea Grande. É a primeira unidade da Justiça do Trabalho de Mato Grosso a operar com energia limpa, renovável, com baixos impactos ao meio ambiente. Ainda neste ano, o Fórum Trabalhista de Tangará da Serra também irá aderir à energia fotovoltaica, assim como o novo prédio do Fórum Trabalhista de Lucas do Rio Verde, que está sendo construído com todos os parâmetros de sustentabilidade. Empresa é condenada por impedir retorno de empregado após alta do INSS. Um auxiliar de estoque não foi aceito de volta na loja de eletrodomésticos em que trabalhava, mesmo depois de ter tido alta médica do INSS e receber auxílio-doença por dois meses. O funcionário ficou sem receber tanto o benefício da Previdência Social quanto o salário mensal da empresa. A situação é conhecida como limbo previdenciário. Na Justiça, a empresa foi condenada a pagar os salários e outras verbas contratuais. A decisão da terceira vara do trabalho de Cuiabá concluiu que o empregado não voltou ao trabalho por recusa da empresa. No Tome Nota de hoje, conheça 5 coisas sobre estabilidade no emprego. 5 coisas sobre estabilidade. É garantida estabilidade ao empregado vítima de acidente de trabalho pelo prazo mínimo de 12 meses, a contar do fim do recebimento do auxílio-doença-acidentário. A empregada gestante tem direito à estabilidade desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, mesmo que o empregador não tenha conhecimento da gestação. Os empregados eleitos para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, as CIPAS, só podem ser demitidos por motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Nesse caso, a estabilidade é garantida desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato. O empregado o dirigente sindical também tem direito à estabilidade a partir do momento do registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, salvo se cometer falta grave. Mas atenção! Fica limitada a estabilidade a sete dirigentes, igual número de suplentes. O empregado membro da comissão de conciliação prévia, titular ou suplente tem estabilidade por até um ano após o mandato, salvo se cometer falta grave. Essas foram as 5 dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. TST Tube é a justiça do trabalho sempre com você. E no próximo bloco, o assunto é direitos humanos e flexibilização do trabalho a partir da reforma trabalhista.